Aqui pessoal, Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Está quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa moça aqui! Cagou lá no banheiro, sem uma sujeira lá. Sai, Dona Fátima, Deus abençoe a senhora.